Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Fabiana Cortez, eu sou médica gastroenterologista e hepatologista integrativa funcional. Bem, uh, eu estou atuando nesta área da medicina integrativa funcional há cerca de um ano, um ano e meio. Uh, eu estou há 21 anos formada, porém, até então, eu estava na medicina tradicional, na gastroenterologia e na hepatologia uh, tradicionais, tá? na, na clínica. Bem, uh, há uns três anos atrás, eu estava me sentindo muito frustrada e com a sensação de enxugar gelo, né? Em relação a, a, aos meus pacientes. Justamente por quê? Porque os, os pacientes eram sempre os mesmos, voltando com as mesmas queixas, né? É, essas queixas, elas melhoravam um pouco no momento que eles estavam tomando medicação, mas parava a medicação, voltava tudo. Por quê? Porque o que eu percebi é que, de fato, eu não chegava na Causa dos problemas. Porém, eu sempre fui uma, uma médica que eu não olhava só, eu nunca vi um, um paciente com apenas um órgão ou um sistema. E chegou num um, um determinado momento que eu precisei entender o que estava acontecendo comigo, o porquê desta minha frustração, né? E por que, que eu precisava fazer atendimentos tão rápidos, ali focando o órgão, mal dava tempo de eu conhecer a pessoa. Bem, para isso, então, eu iniciei uma intensa busca. Busca do quê? De autoconhecimento e de conhecimentos como um todo. E foi nesse momento que eu tive a grata surpresa de conhecer o professor Wallace Lima. Bem, o professor Wallace Lima é uma pessoa que eu gosto demais e que realmente a mentoria com ele foi o grande divisor de águas na minha vida, na minha vida pessoal, na minha vida profissional com a mentoria do professor Wallace uh, fizemos várias sessões como diz o professor Wallace eu sempre fui uma boa aluna eu de fato fazia aquilo que nós conversávamos na mentoria e ele me ajudou demais aqui a aumentar a minha expansão de consciência, né? É, e a partir do momento que a consciência expande, naturalmente a missão de vida ela vem. Então, com o auxílio do professor Wallace Lima, eu pude entender o meu grande papel na, na, na vida das pessoas no processo de ressignificação. Na, do, do processo saúde-doença Ou seja, eu chamo isso de ressignificação da saúde Então eu entendi que a minha missão de vida era de fato Ok, tratar a doença, o sintoma que o paciente estava vindo me procurar Porém, recuperar essa função gastrointestinal Recuperar a função hepática Otimizar a saúde como um todo Ou seja, melhorar a saúde como um todo né, E prevenir doenças e foi nesse momento que, inclusive, eu descobri né, o quão importante é a minha área, né? A gastroenterologia e a hepatologia. Hoje a gente sabe que o intestino é o principal, o órgão aí mais importante do corpo, porque 90%, 95% das patologias crônicas, elas começam dentro do intestino. E o fígado é o um maestro bioquímico no corpo, né? É o órgão aí responsável por todos, todos os processos de destoxificação, de detox do corpo. Né? É, então, eu, eu só tenho a dizer, só tenho a agradecer o professor Wallace Lima, todas as orientações, todas as dicas que ele me deu, porque com base na mentoria eu dei o um grande salto quântico na minha vida, na minha profissão. E hoje, eu, Fabiana Cortez, né, eu, eu não sou uma médica especialista, hoje eu sou uma médica ser humano né? Hoje, nos meus atendimentos, eu abordo todas as áreas que de fato compõem a saúde de uma pessoa, né? Que hoje nós sabemos que a dimensão da saúde física é apenas onde se materializam todas as outras dimensões da saúde emocional, mental e espiritual e sistêmica. Aliás, professor Wallace Lima, como me abriu a visão a respeito da, dos processos sistêmicos aí ao redor. Então, professor Wallace, aqui eu quero deixar o meu grande agradecimento, eu honro, eu agradeço realmente, me curvo a você, a todo o seu ensinamento, né? Você que foi o grande pioneiro da saúde quântica no país. Gratidão por tanta contribuição na minha vida, tanto pessoal quanto profissional e na vida dos meus pacientes. Gratidão.